Fala pessoal, mais um The na Austrália começando pra vocês E hoje eu vou falar sobre cidades alternativas pra você poder economizar no seu intercâmbio conhecer lugares diferentes e ter um custo de vida menor E tudo de bom pra você poder fazer o seu intercâmbio na Austrália Então tá interessado nisso? Fica comigo e check it out! Além das grandes cidades como Sydney, Melbourne, Perth ou Brisbane, vocês têm outras opções de cidades para poder aproveitar o intercâmbio gastando menos, conhecendo lugares diferentes e pontos turísticos da Austrália que não são muito mencionados na hora de buscar a sua viagem, de fechar o seu pacote, então nós vamos aqui hoje para poder falar para vocês de alguns, algumas cidades interessantes para vocês conhecerem, pesquisarem na internet e depois virem fazer um orçamento com a gente para entender como funcionam os valores e os custos de vida dessas cidades que com certeza vão ajudar bastante você no seu próximo planejamento, tá? Então antes da gente começar esse vídeo de verdade, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, a gente tá quase chegando aí nos 40 mil inscritos, então vai ser muito bacana poder ter você por aqui. Se você não me conhece ainda, eu sou o Thiago Deotti, dono da Twizy Travel Brasil, Austrália e Canadá, e a gente trabalha com várias opções bacanas pra você em vários países, e um deles é a Austrália, onde a gente tem mais especialidade. Então já deixa o seu like, já se inscreve e vamos pro vídeo. Então vamos falar um pouquinho de Cairns, a primeira cidade dessa lista. Cairns é uma cidade maravilhosa, pequena, no norte de Queensland, ali próximo da barreira de Corais. É uma cidade com 150 mil habitantes, com sol basicamente o ano todo com empregos a rodo pra quem quer trabalhar com hospital, ele, turismo uh, bares, restaurantes, hotéis então é um paraíso que ainda ninguém explora muito e lá você pode ter várias opções de cursos bacanas não só de inglês, mas cursos profissionalizantes também, além de Cairns fazer parte da lista regional de imigração, então a lista regional de imigração é onde a Austrália procura profissionais, onde as grandes cidades já não precisam mais, então tá aí uma opção uma ótima oportunidade para quem está pensando em migrar para o país também, conseguir mais pontuação por estar numa lista menor, né, de uma cidade menor, Cairns é uma ótima, ótima opção para o seu intercâmbio. Fora que além da cidade ser maravilhosa, você pode ter a oportunidade também de conhecer a grande barreira de corais, que é uma das maravilhas do mundo. Imagina você estar tá lá no seu intercâmbio e poder mergulhar, conhecer o Nemo, por exemplo, né, do filme, então... Uh, é uma cidade muito bacana para quem gosta de natureza, para quem gosta de mergulho. É, existe trabalho também para pessoas que querem trabalhar é, em alto mar, então trabalhar com mergulho, trabalhar em embarcações. Isso é muito bacana e com certeza vai ser uma experiência diferente para o seu intercâmbio. A segunda cidade dessa lista é Darwin, no Northern Territory, no NT, na Austrália. É uma cidade pequena também, que também conta com as mesmas oportunidades da lista regional de empregos. Então, para quem também está buscando uma migração, Darwin é uma ótima opção. É uma cidade com 145 mil habitantes e eles têm um clima um pouco diferente uh, do que você vai encontrar em Cairns ou em Brisbane ou em Sydney, né? Eles têm duas estações: úmida. E seca né então a Darwin faz parte ali do deserto australiano do Outback australiano então costuma ser bem quente né ah, e para pessoas que gostam de natureza também é uma ótima pedida uma cidade muito bonita também de se conhecer também conta com opções de cursos tanto de inglês quanto profissionalizantes e o custo de vida costuma ser muito mais baixo nessas cidades também então a gente está falando aí de uma redução de quase 30 40% do valor que você vai ter nas cidades grandes para essas cidades pequenas uma grande parte dos pontos turísticos de Darwin é justamente poder conhecer um pouco mais da cultura australiana original, né, então a cultura aborígene do país. Existem várias vilas aborígenes que ainda estão sendo preservadas lá em Darwin, além de você poder ver mais a natureza local, como crocodilos e aves enormes. Então, não fiquem preocupados, não é o tipo de lugar que você vai acordar e vai ter um crocodilo na sua, na sua cama, isso não vai acontecer, apesar das pessoas perguntarem, ah, Deus, isso. e os bichos que te matam na Austrália? Não é assim que funciona mas Darwin tem uma concentração maior desse tipo de animal e vocês podem ver eles no zoológico, por exemplo, ou em até algumas reservas naturais lá na cidade. Então é uma ótima pedida para quem quer fazer um intercâmbio diferente, curtir a natureza num lugar paradisíaco e com muito, muito calor. Um outro ponto interessante sobre Darwin é o emprego que você vai ter lá, então a cidade também conta com bastante opção na área de mas principalmente fazendas, né? Ah, como as pessoas que vão para lá são pessoas que têm vistos temporários muito curtos, eles sempre dão as melhores oportunidades para você que tá buscando ficar na cidade por mais tempo. Então, se você tá indo com um visto longo, de seis meses a um ano ou até dois anos, você com certeza vai ter muito mais portas abertas do que o europeu, por exemplo, que tá indo para ficar um mês ou dois meses para trabalhar numa fazenda e mudar para outra cidade. Então, se você tá buscando também uma cidade com boas oportunidades de emprego, Darwin é uma ótima pedida. E vamos falar um pouco da tão esquecida da Tasmania, né? Vocês lembram daquele desenho do Tasmania? Então, o desenho do Tas é por causa da Tasmania, do demônio da Tasmania, que é um bichinho, inclusive, que é super fofinho, cara, e vocês vão gostar muito de conhecer quando vocês forem lá pra Hobart, né? A Hobart é uma cidade bastante diferente do resto da Austrália, no inverno as temperaturas podem chegar a negativo, né? Então, os invernos lá são mais rigorosos do que o resto do país, então se você tá buscando uma opção não com, com pouco calor... Robert é uma ótima opção em questão de clima para você que não quer passar, por exemplo, pelos verões rigorosos de Darwin ou de Cairns, né? Então, Robert tem uma temperatura muito mais amena por estar bem ali no sul né, da Austrália, uma ilha acoplada com a Austrália. Então, uh, você vai ter um clima diferente... Lá para passeios turísticos, por exemplo, você consegue ter até resorts de esqui, então lá é o getaway para quem quer curtir um pouco de neve na Austrália. Uma curiosidade interessante para vocês, os Alpes australianos eles costumam ter mais neve do que os Alpes suíços, né? então para você ter uma noção e desmistificar um pouco isso de que a Austrália é um país extremamente quente e tudo mais, é realmente quente, mas existem lugares da Austrália que não são tão quentes assim como o Hobart, então se você gosta mais de temperaturas amenas, Hobart é uma ótima opção. Para os amantes de vinho também, Robert é uma ótima opção. Eles têm bastante vinícolas por lá e muita coisa bacana para vocês conhecerem. Por Hobart ser uma cidade muito, muito pequena, as opções de curso elas não são tão grandes, então não tem tantas escolas uh, que oferecem cursos em Hobart, mas com certeza vai ter uma que encaixa com o seu perfil, tanto na parte de inglês quanto na parte profissionalizante. E também é uma cidade que está na lista regional de imigração. então se você tem um trabalho específico que está nessa lista, Hobart também pode ser uma ótima opção para você que está buscando ficar na Austrália por mais tempo. E a nossa última cidade dessa lista é Sunshine Coast. Lembrando que você pode ler na íntegra o nosso post do blog falando sobre essas cidades alternativas aqui no link abaixo, no site da intercâmbio.com Então, se você quiser mais informações quiser buscar mais sobre essas cidades, vai lá no nosso blog, o link vai estar aqui embaixo, pra você poder conhecer um pouco mais disso também. Vamos falar de Sunshine Coast. Sunshine Coast é uma cidade maravilhosa. É o tipo de lugar que as pessoas de Brisbane vão pra poder passar um final de semana, passar umas férias e tudo mais. Então sabe aquele papo de aonde você passa férias e é aonde eu moro? Então, Sunshine Coast é o lugar. Se você gosta de surf... É um lugar maravilhoso para você poder aprender a surfar ou para você praticar o surf se você já é surfista. A gente conta com uma escola muito bacana lá em Sunshine também, toda modelada para quem gosta dessa cultura do surf. Eles têm inclusive pranchas de surf para você poder pegar lá na escola gratuito e ir surfar e curtir essa liberdade toda que Sunshine Coast te oferece. Nusa Heads é uma das praias mais famosas e é considerada uma das mais bonitas do mundo. E também lá você pode contar com opções de General English muito boa. E tem o TAFE lá também, o TAFE de Sunshine Coast, que é aquela instituição do governo, como se fosse o Senai e Senac pra gente, que te prepara pro mundo profissional da Austrália e é uma das melhores instituições que você pode contar de ensino australiano, então... Pra você que não quer ficar muito longe das cidades grandes também, Sunshine Coast é uma cidade com lista regional, mas ela fica duas horas de Brisbane. Então, vamos falar que você, por exemplo, foi pra Sunshine Coast e do nada te deu a louca e falou, eu quero mudar pra Brisbane. Você pode ter essa opção e vice-versa. Pra quem tá indo pra Brisbane, por exemplo, a gente tem opções de escola que elas têm nas duas cidades. Então, caso você vá pra Sunshine Coast, não seja muito a sua praia e você queira mudar pra Brisbane, é uma opção mais segura também. Então, vale a pena conhecer um pouco Sunshine, vale a pena conhecer... As opções que Sunshine oferece Por essas condições também Então se você quiser ver a cidade grande Duas horas você está em Brisbane Existe um trem de Sunshine Coast que vai para Brisbane e vice-versa ah, E o custo de vida da cidade ele é bem mais baixo Em comparação com Gold Coast Por exemplo, no sul né, de Brisbane e com o Brisbane em si. Falando sobre os pontos turísticos, né, de Sunshine Coast também, vocês conhecem o Steve Irwin, ele é um australiano super famoso, que é o criador do Austrália Azul, que é um dos maiores zoológicos da Austrália, então lá você vai poder ver canguru, vai poder ver koala, todos os bichos bonitinhos da Austrália, eles estão nesse zoológico, ele é enorme é muito, muito, muito bacana para vocês conhecerem. Além disso, para quem gosta da vida ao ar livre, tem bastante montanha para vocês poderem fazer hiking, praias, então assim, há uma infinidade de lugares bacanas para você conhecer em Sunshine Coast também. Então se você está interessado em estudar em qualquer um desses lugares, manda e-mail para a gente aqui no info arroba que o nosso time de São Paulo ou de Brisbane vai poder atender vocês pra poder fazer uma cotação bacana e vocês poderem entender como que vocês vão fazer pra poder mudar pra Austrália e quem sabe até conseguir um vídeo de residência pela lista regional dentro desses lugares, não é mesmo? Então ó, um beijo pra vocês, obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreve, comenta, pra gente poder discutir qual cidade você gostou mais, qual delas você se identificou mais. Comenta aqui pra gente pra gente poder começar essa discussão, beleza? Então ó, beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!